Vamos conversar nesse vídeo sobre dinheiro inesperado, ou seja, um dinheiro que vem teoricamente né, do nada. Eu quero não só conversar com você sobre isso nesse vídeo, mas te mostrar vários depoimentos né, de uma reprogramação gratuita que tem aqui no canal, vamos deixar inclusive o link dela aqui na descrição, para você entender que sim, isso é possível. Né, para você é, entender o como que isso funciona, mas, ao mesmo tempo, já, já te incentivo a não ficar somente dependendo disso. Tá? Eu vou te mostrar aqui os depoimentos, em cima de cada um deles, e baseado na, em uma das frases que tem aqui na reprogramação, vai ficar mais claro o que, que eu quero dizer. Tá? Olha só. Esse aqui é uma uma reprogramação que tem aqui no canal já tem ó, 11 de março de 2020 né então vai fazer um ano e meio é dois anos e meio né que tá aqui e muita gente já foi iniciada mais de 287 mil quase 300 mil visualizações olha só alguns depoimentos vamos vamos ver o que que a galera diz aqui ó a Maria Barroso diz o seguinte... A primeira vez que eu ouvi esse áudio, no dia seguinte, achei um bolo de dinheiro. Só faz duas semanas que achei esse canal e desde então não falta dinheiro. Amém? É, vamos pegar alguns aqui que são mais dinâmicos. Ó, esse é do Ivo Moreira, é, Monteiro é legal, olha. Cara, tem algo de sobrenatural nesse áudio. Eu fiz uma formação, por minha conta, usando as técnicas que você ensina. Mais de 40 dias usando e nunca surtiu efeito. Mas a partir da primeira noite que passei a dormir, é, escutando essa reprogramação aqui, meu amigo, as portas se abriram milagrosamente. Gente que estava me devendo há tempos me procuraram para pagar os débitos. E isso porque estou na terceira noite só. Ontem ganhei presente do nada. Tem muito valor nesse áudio. Muito valor. Muito obrigado, Fabrício. É... Oh, a Priscila. No terceiro dia ouvindo o áudio, recebi mil reais inesperados. Incrível o poder desse áudio. Olha só. A Shirley, ela comenta aqui, ela deixa uma das frases né, que contém nessa reprogramação. Ó. Tudo está bem. Tudo está resolvido. Simplesmente agradeça e fique em paz. Daqui a pouco eu vou te explicar o porquê que essa frase é tão poderosa. Mas vamos continuar aqui. É... Alessandra, fiz essa reprogramação uma única vez e ganhei 23 mil. Fiquei impressionada, foi surpreendente. É... Ó, Aline, estou maravilhada pelo que aconteceu comigo. Com o salário atrasado, contas vencidas, fiz essa reprogramação uma vez e no dia seguinte caiu na minha conta 604 reais. E claro, fiquei querendo saber de onde veio o dinheiro, achei que era salário atrasado, fui ver no extrato era do governo. Fiquei surpresa e apenas agradeci. Mas tenho absoluta certeza que foi Deus, nesse áudio, com sua infinita misericórdia, suprindo todas as minhas necessidades. É... Ó, Vanessa. Ontem, não, ouvi a reprogramação ontem e hoje fui na caixa e tinha dinheiro na minha conta. Mente aberta para cocriação com ação. É... Ó. Gratidão, Fabrício. Eu vi esse áudio uma noite e pela manhã fui convidada para fotografar o modelo, para uma marca plus size. E foi uma excelente, uma experiência incrível. Gratidão. Meu namorado estava um mês sem trabalhar e ele ganha por dia que trabalha. Teremos que parcelar os cartões, mas hoje ele vendeu o carro do amigo dele e ganhou uma porcentagem. O valor do salário dele. E assim vai, tá? São mais de... deixa eu ver quantos comentários mais de mil comentários tá? então, é, por que, que eu estou mostrando isso? porque às vezes a gente é meio cético né, com relação a esse tipo de coisa e como são vários depoimentos aqui né, não teria por que essas pessoas colocarem esse depoimento se não fosse verdade vamos só voltar aqui no <coughs> é, no que fala da frase olha. tudo está bem, tudo está resolvido simplesmente agradeça e fique em paz gente, deixa eu voltar aqui para você me ver aqui é, olha só isso Tudo está bem, tudo está resolvido Simplesmente agradeço e fique em paz Essa é a forma de você é, Resolver problemas Que talvez que você não, não vê uma solução né? Às vezes você está é, Com contas atrasadas Com aluguel por vencer Enfim E você fala, nossa, eu não sei como fazer isso O que, que é o normal? entrar em desespero é, aí eu vou no banco pegar um empréstimo aí eu vou procurar um agiota aí eu vou fazer esse tipo de coisa quando baseado no que a gente conversa aqui o que, que faz as coisas acontecerem é você sentir que já está resolvido né? e essa frase que é uma das que contém nessa reprogramação tem exatamente esse objetivo fazer você sentir que tudo já está resolvido se você está enfrentando problemas e não sabe como resolvê-los, ou se essa reprogramação, tá? tem o um link aqui abaixo, é gratuita. E essa reprogramação vai fazer você se sentir bem. Quando você se sente bem, a sua mente se abre para infinitas possibilidades. Uma dessas infinitas possibilidades pode ser a coisa acontecer do nada, como você está vendo aqui. Em outros casos, você viu que não foi do nada. Ah, apareceu a oportunidade do cara vender o carro de alguém e receber uma porcentagem. E aí já não foi do nada. Ele precisou fazer uma ação. Esteja aberto às infinitas possibilidades. Esse é o recado principal que eu quero te passar nesse vídeo. Acredite que o um milagre é possível, mas não dependa dele. É outro recado que eu quero que você pegue, né? Porque algumas pessoas quando são muito racionais, ela não acredita, ela, ela depende, falar ah, não, isso aqui tem que acontecer por, por esse caminho aqui, mas não, às vezes não é por esse caminho, é por, pelo outro. Então, quando você diz que já está tudo bem, a melhor forma de você resolver isso vai acontecer. Fez sentido essa conversa? Espero que sim. Deixa aqui um comentário e, repito, se você também está aí com dificuldades financeiras e né, precisa dessa solução. Veja que essa reprogramação está o link aqui embaixo. É isso. Forte abraço e a gente se vê em um próximo vídeo.